Bom dia a todos Maurício Mococa, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui que nós estamos tá no rizinho aqui E aonde eu falei num vídeo anterior aí que eu ia fazer uns testes nele Então nós estamos com a, nós estamos com as varetas com diamante na câmera Então nós vamos ver se nós achamos alguma coisa aqui Mas já fiz uns testes antes aqui Nós achamos dois lugares dois pontos Então a gente vai tentar ver se tira na peneira então eu vou mostrar aqui para o pessoal. Só que agora não vai dar distância porque não ali ó, tá Vai dar sim. Hã? Dá sim. Aqui ó, ela deu um ponto bem aqui na onde está a peneira aqui, ó. Que é aqui, ó. Então a esse ponto aqui, eu vou passar para trás para o pessoal ver que ela vai abrir de volta, já abriu. Então aqui ó, ela tá com esse ponto e tem um outro ponto para cima Então nós vamos peneirar bem aqui, né? pode Pode agarrar só dentro Ela tá aqui ó, nesse meio Olha, essa pôs a primeira muito forte Isso, aí tá bom Se quiser deixar a primeira fora daí, dá água adianta um não de barranco aí é isso daí dá uma certeza para cima assim, né? agora nós vamos tirar um cascainho ali para nós ver o que vai acontecer hoje o nosso amigo Vitor que está fazendo a filmagem vamos ver se ele vai focar direitinho né <risos> sabe, mas acho um cheio de ozinho. Acho um cheio aí nos 10 quilômetros já tava bom, né? Tava. Tá. Já dava pra ganhar o dia. É, não tá na primeira não, rapaz. Tá. Rapaz. Olha que esse trino mais lindo, gente. Deixa aí. Dá uma focada na câmera aí. Aqui, então agora eu vou fazer um teste em cima da peneira, não está na peneira, vou fazer um teste no chão. Então vamos, vamos Essa peneirada aqui, joga fora. Ele está no chão, não está na peneira. Só que nós vamos continuar com a peneira, que então é o seguinte, a... às vezes não é importante só achar o diamante, às vezes é importante você saber que, que, qual o tipo de pedra que tem no rio. Então, se você, por exemplo, fica só atrás do diamante, você pode estar perdendo outras coisas, pode estar perdendo uma granada, pode ter algum sinal de esmeralda. Então, é importante que você conclua a peneira. Mas ele ainda está embaixo no chão ainda. Aqui a vareta está cruzada e em cima da peneira não está. Porque a hora que ele sair na peneira, a vareta vai cruzar em cima da peneira. Então, é bom o pessoal aí que ver como é né? que funciona. O bicho vai cortar lá dentro da primeira Vira para cá, vai para o lado do bicho tá ali para a vidro cortar dentro. Quartzo leitoso, olha o tamanho do bicho. É a ponta dessa pedra aqui, viu? a pontinha dela, bem na é. pontinha. É, Aí pessoal, solta. Dá uma peneira nessa. Dá uma batida disso. Quando você roda a pedra, se tiver um diamante, esse diamante corre para o centro, ele vem uhum. parar aqui, ó. Uhum. O resto é pedra leve. Uhum. Não, não tem. Tem tá pedra toda... bonitinha, está tá? tá até parecendo um diamante de ponta. Uhum. Outra pedra. Outra. Tem várias pedras bonitas. Eu vou até parar uma aqui para nós mostrar na cama. Ferragem. Aqui ó, olha que coisa mais linda, topaz. Aí outro topazinho. Olha que pedra branquinha. Uhum, tá bonita, linda, essa tá aparecendo. Tá aparecendo que ela tem um cabochão uhum. dela. Tá bonita, hein, ela. ela tá bonita essa daí. Não, é tudo pedra bonita. Uhum. Essa aqui tá tão limpinha que eu tô achando que eu vou levar ela. Tá bonita essa daí. Não. Olha. Eu levo. Aí, outra pedrinha. Vamos jogar <risos> de fora aqui, porque se tiver alguma, não ah, bom. Né? Mas não tem pedrinha né? é, meio minha azulada. A peneira. Vou dar uma aberta nela. Né? Esse aqui tá valeu. Olha como é que brilha no meio da peneira. Acho que é, ficou mais lindo esse daqui. Ó. Aqui. Nem que podia ser um diamantinho, né? Olha aí. Esse preto está lindo. Se fosse um diamantinho desse tamanho, já estava bom. Já Eu não dava no dia, né? Uh -huh. Uh -huh. Aqui aqui, aqui. Um, vários tipos de pedra. Muito lindo demais. Ó, esse, passou bebê aqui, vai aí, deixa eu focar aí. Segura aí, viu, você. Dá uma focada numa umas pedras aqui bonitas aqui. tá parecendo uma palhinha, Ó, ó o citrininho que coisa mais linda. Ó. Bonito, hein? Esse é lindo. Para lá. Olha em cima dessa. Bom, essa também é. Deixa no melhor. essa aí está brilhando, hein? Olha é a tá. bonita aí dentro, né? hein? É. Ué, ué, ué. Deixa eu ver. Rapaz, olha aí, aí se não tiver um diamantinho Olha é aqui ó. Você vai embora de pé, né? Olha aqui, é aqui esse trininho amarelinho Olha pra... é, é esse daqui Olha é aqui Olha é é. é essa daqui muito barra é aqui okay. Vou tirar ele Olha ferrar ferragem ó. Ferragem de galinha tem uns caras aí que, cara que caçam diamante aí, tem que ter ferragem, fibro de galinha, tem que ter assim mas tem lugar que tem ferragem e não tem fibro de galinha e tem diamante na ponta do dedo. Isso aí, o sol também. Isso aqui é a ferragem, para não pôr o dedo. Mais umas pretas aqui pros meias outro aqui Aí o caboclo pega uma pedrinha dessa aqui e fala Vixe, achei um diamante uhum. E aí? E aí como é que fica? Olha é ali ó, no meio aqui Coloca aqui no meio que você não tá dando aqui ó, um aqui, pera aí. Olha esse treino. Tá pegando esse treino, ó. Olha dois treino. Olha aqui ó. Tem vários tipos de pedra bonita. Tá até brilhando, ó. Tem coisa brilhando demais nessa peneira. Olha aqui. Olha esse daqui ó. só que não é um diamante né? olha aqui na palma da mão aqui olha a coisa maninha esse vídeo já tá ficando longo agora a gente precisa encerrar ele deixa eu dar uma peneirada Só não rela na tela dele você relar na tela ele apaga oh, eu tô dando cuidado deixa eu dar uma olhada aqui agora com isso deixa eu Essa aqui não tá dando nada, nada, nada, nada, nada. nada. Essa aqui tá mais rasa. Ah, mas tá muito bom. Tá por causa da correnteza. Olha o teu diamante aí, ó. Não, hum. Não é coisa mais linda. Segue com a não Vamos ver se na sombra. com três minutos isso. Tem muita pedrinha bonita aqui, pô. aqui ó. por isso que é importante essa é primeira ó. tá vendo essa pedra aqui essa pedra aqui ela dá sinal que tem ametista metista <risos> perto para algum lugar É a pedrinha é mais linda nossa que é. pode ver qual cai pra você ver é mais bonita que a outra a tem mais ainda da peneira ainda fora isso daí que da saindo vai aparecendo cada vez mais coisa bonita no teste tanta quadrilha de hoje aqui o outro aqui ó mais bonitinho ainda tá. cada um mais linda que a outra vai a cor E outra, ó. Palma, então, palma da minha mão. Bora caçar na soqueira aí. ó.